Fala, gente, boa, beleza? Senhor Costa, aqui. Vou já tomar um banho e vou mostrar pra vocês todo... Aliás, todo o processo não, eu vou mostrar uma parte do processo de como eu faço os corativos Hoje é 4 do 3, então vem comigo aí que eu quero que vocês me acompanhem nessa. Opa, agora é a hora que eu já tomei banho, tá? Tomei banho. Eu tomo banho e molho corativo pra ficar mais fácil de retirar. Aí fica desse jeito. Ó, tudo molhado. Então agora eu vou filmar pra vocês eu tirando o corativo. Não vou filmar eu fazendo o corativo porque dá muito trabalho e eu tenho que utilizar tipo, as assim. duas. pessoal, é, já tô com o material pronto aqui pra me fazer. Os gases e a otadura tá é uma atadura grande, mas eu parto em duas pra ficar mais fácil. Olha eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. cenas fortes, tá? E eu já faço isso aqui há um ano e três meses, tá? Um ano e três meses, três vezes ao dia. Bom pessoal, aí eu já tô na parte final, eu tô enxugando, tem três cavidades, tem essa parte de cima aí que é um buraco, aí onde eu estou passando agora tem outro e na parte de baixo tem outro também agora onde eu estou passando aí os gases então tem que secar bem sequinho e depois eu venho por cima e coloco o óleo de girassol cara ele em reação aí com o com um tumor ele fede um pouco tá libera uns gases mal cheirosos aí é a quantidade de material que eu utilizo desse jeito aí eu já fiz o curativo já terminou e você pode ver que é uma quantidade grande de material